Olá pessoal, tudo bem? Major, tenente, estão me ouvindo bem? Estou. Major? Oi, Major, tá ouvindo? Oi. Tudo bem? Estou ouvindo. Então, nesse momento nós estamos online, né, nas redes sociais, nos canais oficiais da Preve Mato Grosso e canais parceiros do Abril Verde, né, do colega Adi, lá do Paraná. E é, eu queria primeiramente agradecer né, o apoio e participação do Corpo do Bombeiro, né, primeiramente ao Comando Geral, né, e, e a todos vocês que, que já vêm nos apoiando né, em temas que eu entendo que são temas é, pedagógicos né, e, e de aprimoramento técnico para a área de segurança de trabalho, né, e a área de prevenção de incêndio, a área de emergência como um todo. Ah, eu, eu, primeiramente, eu gostaria de fazer uma, um agradecimento, né, uma, porque a feira ela já está indo para a sua quinta edição, né, esse ano passado a gente não teve, devido à pandemia, mas a sua primeira edição que ocorreu em Sinop, em 2015, né, então, assim, eu, eu relembrar que uma parceria, né, na primeira edição, é, junto ao Corpo de Bombeiro, que no, nos apoiou na primeira edição, lá em Sinop, no centro de evento na época a gente teve esse apoio por parte naquela ocasião naquele momento lá era o Major Ronen, né era o comandante lá da, da região ali de, de Sinop que nos apoiou fornecendo uma palestra técnica né e, e a participação junto a um simulado né de, de prevenção de acidente é, como a gente todo o simulado a gente teve na época lá, acho que a resistência por parte de uma empresa ocorreu ocorreu um acidente por vazamento de amônia na época e, e, e criou-se uma resistência, né, por parte da empresa ali na hora de, do bombeiro entrar, então aí a gente pegou esse tema, né, e, e trabalhou como forma pedagógica na frente, né, então foi bem didático, o, o simulado foi, foi narrado por parte do Corpo de Bombeiro, orientando, né, essa comunicação e abertura de imediato ali para acesso ao Corpo de Bombeiro, né, junto ao estabelecimento quando ocorre algum sinistro. Então, é só relembrar aqui essa parceria que a gente já tem desde 2015, né, junto ao Corpo de Bombeiros, trabalhando temas. Né. E o tema de hoje, né, que a gente solicitou, junto ao Corpo de Bombeiros, ah, foi referente às normas, as né, normas técnicas 34 e 39, que tratam né, especificamente da, do credenciamento de empresas, né, de prestadoras de serviço na área de, de brigada, né, formação profissional de bombeiro, né do credenciamento de empresas, é, jurídica, né, junto ao Corpo de Bombeiro e o credenciamento de profissionais, né, para prestar, prestar serviços, né, na área de brigada. Então, é, esses últimos dias nos chegou vários relatos, vários é, questionamentos, né, informações é, por parte de atuação do Corpo de Bombeiro, né, que eu acredito que é uma atuação de forma pedagógica, né, então alguns colegas questionou algumas interpretação da norma, então eu falei assim, vamos preparar uma live, né, para a gente trabalhar esse tema. Então, eu gostaria, é, inicialmente, né, que o major, né, se apresentasse, depois o tenente, e aí a gente entrar já de, de fato nos temas. Boa tarde, major, boa tarde, tenente, fique à vontade. É, boa tarde a todos que estão assistindo a live. É, inicialmente, quero agradecer o pessoal da previa Mato Grosso por essa iniciativa e dizer que o Clube de Bombeiros está sempre aberto a discutir sobre a questão não só da questão da brigada, do credenciamento, mas com relação a todas as normas, a gente sempre abriu consulta pública. Nós temos vários mecanismos que os responsáveis técnicos, segurança responsáveis é, os formados em segurança do trabalho, até mesmo os engenheiros têm acesso. A nossa norma ela, ela tem passado nos últimos anos aí uma, é, várias adequações para facilitar o acesso ao trabalho do Corpo de Bombeiros. E, principalmente, as atualizações da nossa norma, ela prevê ah, o aumento da nossa, da nossa atuação perante a sociedade. Então, é um prazer estar aqui. Quero dizer que a gente sempre vai estar disponível para redimir qualquer dúvida, dirimir qualquer dúvida, e que a gente sempre vai estar pronto para responder, tanto por, por canais como esse, né, que é a questão da live, também por nosso e-mail, telefone de contato. Então, boa tarde a todos e obrigado por, essa, por esse convite. Espero que seja de grande valia para todos. Obrigado, Major. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Aqui é o Tenente Almeida, sou o chefe de fiscalização do Estado de Mato Grosso. Eu, juntamente com o Major, é, ficamos responsáveis né, por toda a parte de credenciamento de empresas jurídicas do Estado de Mato Grosso. Então, todas as empresas credenciadas em qualquer município acabam passando pela capital, que é a gente, para poder fazer essa análise, fazer autorização, inclusive as possíveis fiscalizações dessas empresas Inclusive, a gente vai tratar aqui como uma das perguntas e dúvidas referente às empresas jurídicas que mexem e atuam com, com, com a Brigada de Incêndio e com o Bombeiro Profissional Civil. Beleza. Obrigado, tenente. É, conforme recebi né, algumas perguntas é, de colegas da área do setor de segurança do trabalho, emergência né, do Estado... É, que estão preocupados também com temas, é, com esse tema. É, só via a transmissão referente ao Major, é, que estão preocupados principalmente com esse sistema. É, e nós vamos entrar né, com algumas é, perguntas já bem direcionadas, né, conforme só um minuto. Ah, hoje, no estado de Mato Grosso, hoje. É, esses últimos dias, a gente teve relatos né, de atuação por parte do Corpo de Bombeiro, e onde envolveu né, empresas prestadoras de serviços, né, a parte de brigada, emergência e, e profissionais. Então, sim, e, e não só por esses relatos dessas últimas é, semanas, mas é, a gente que é da área de segurança do trabalho já tem é, noção né, do que que vem acontecendo no estádio, o que, que de repente... É, a gente pode estar tá melhorando e aprimorando. Então, nesses últimos dias, se tornou mais intensa algumas é, autuação do parte do, por parte do corpo de Bombeiro, né? Teve é, uma atuação por parte na região de Sinop, né? Do Nortão. Teve uma atuação por parte da região do Araguaia. Enfim, e, e são temas que os colegas nos relatam, né? Que... É, para alguns profissionais e empresas que estão investindo em centros de treinamento, estão investindo em capacitação, alguns entendem que isso não é bom, né, nem para a área técnica e nem para, o, para a relação junto aos órgãos de fiscalização, no caso, o corpo de bombeiro. Então, é, entrando de... Hoje, hoje, tenente, o que que... Para, para o credenciamento de uma empresa hoje, junto ao corpo de bombeiro, nós vamos tratar primeiro das empresas, dos credenciamentos, né? hoje hoje o que, que seria né? eu sei que a norma ela já trata uma, uma, uma, uma relação de, de, de documentação mas o que que você enxerga né? o que de, de imediato o que que uma empresa precisa né? para se credenciar junto ao corpo de bombeiro hoje para fornecer o curso de formação de brigada atualização formação de bombeiro civil hoje né? fica à vontade aí é, major tenente tá ah. É, para a empresa, ela, ela credenciar no Corpo de Bombeiros, ela primeiro tem que ter a sua, o seu nascimento jurídico, que é o seu CNPJ. Então, ela tem que ter o cartão de CNPJ dela para poder comprovar que é, possui uma atividade e essa atividade ela é condizente com formação, né, ensino. Então, ele também tem um código KNAI, que é o código que é, comprova isso. Tem também a questão do alvará, que é extremamente importante, ele tem que ter o alvará do município, o alvará da prefeitura, para poder é, é, mostrar qual é a atividade que ela, essa empresa exerce, que não adianta, já aconteceu de empresas entrarem com credenciamento e não tinha nada a ver com a atividade de formação ou educação ou a parte de instrução ou era uma, uma indústria, ou era algo do tipo, que queria fazer uma formação de brigada. Então, eles não tinham a, a sua atividade fim em relação à formação ou atualização de brigada ou bombeiro civil. Então, esse é o primeiro ponto. A empresa, ela tem que ter sua atividade é, fim, né, ou secundária que seja, pelo menos, é, exercendo sua atividade, no, ou no alvará, ou no, no, no código KINAI dela, a a relação de educação ou formação de bombeiro civil ou qualquer é, atividade afim desse tipo. É, outra coisa, ela tem que ter seu, seu contrato né, social, afirmando é, a sua atividade, início, qual que é a, o seu capital, tudo mais. Ela deve pagar uma taxa, que todo serviço prestado é, é obrigatório o pagamento da taxa. Então, tem essa questão, as empresas que, que tem, entram com microempresa ou tudo mais, limitada, elas vão pagar uma taxa para fazer o seu credenciamento. O credenciamento é dividido em três partes, eu vou só passar rapidamente aqui para não delongar. Tem a formação e atualização de brigada, aí tem o tipo 1 e tipo 2, tem formação e atualização de bombeiro civil, que é o bombeiro profissional civil, e a prestação de serviço do bombeiro profissional civil, normalmente utilizado em eventos. Então, esses são é. os, os tipos de credenciamento que nós temos, somente de pessoa jurídica, só para enfatizar isso, não tem credenciamento de pessoa física. E são esses três tipos e o, o essencial, ter o CNPJ, ter o alvarado da prefeitura. Não é obrigatório ter o alvarado do corpo de bombeiros, até porque tem algumas empresas que só possuem o seu endereço para fins fiscais, não possui um centro de treinamento, até porque o centro de treinamento não é obrigatório em algumas, em determinadas situações, e com isso a gente já consegue já avançar na questão do, da empresa ter o credenciamento, a questão que divide, né é o divisor de águas. Depois disso, são é, detalhes. Certo. É, e... Estou com uma pergunta aqui que nos foi enviada de um profissional né da área de segurança do trabalho Roberto é, de água boa é, aí fica à vontade tenente major né a, a ficar para pontuar sobre as questões ele colocou a segunda a seguinte situação é, que ocorreu Professor dizer eu tenho eu tinha uma sociedade de uma empresa na área de segurança do trabalho né, e nós, essa sociedade tinha um contrato, e aí essa empresa nós é, credenciamos junto ao Corpo de Bombeiro para prestar serviço na área de, de formação, é, de formação não, de, de atualização e, e formação de brigada. E aí a gente teve uma, é, um desacordo, né, de contrato e eles é, de, de, é, separaram a sociedade. Então, um, um deles ficou com o CNPJ, né, e, e o outro que era sócio da empresa era o instrutor da empresa. Então, é, nesse caso, major tenente, é, inicialmente nós tínhamos uma empresa com, contra, com, com credenciamento junto ao Corpo de Bombeiro, aí sofreu essas alterações, alteração de contrato social, que seria a, a separação da sociedade, e, e como um deles era o instrutor da, da empresa, né, e, e acabou seguindo é, o caminho solo ali, é, nesse caso, como proceder junto ao Corpo de Bombeiro? Precisa-se fazer uma, uma atualização é, desse cadastro junto ao Corpo de Bombeiro? Como que funciona? Major, tenente, fica à vontade. Tá. É, essa aqui eu vou responder, que acontece algumas vezes, passa por mim. Aí, se o cara que está que com o CNPJ continuar com a empresa, o máximo que pode acontecer é ela atualizar na renovação, o contrato social, porque vai ter a mudança de sócios né, no contrato. Então, vai Legal. ter essa questão. Agora, o outro. Agora, se ele não era instrutor, o instrutor era o outro sócio, se ele estiver na relação de instrutores e ele ciente de que é instrutor, não tem problema. Agora, ele não é mais sócio, mas ele continua sendo instrutor. Se ele não é mais instrutor e tá com o nome dele lá, já aconteceu isso, de instrutor falar, ó, oh, eu não sou mais instrutor da empresa, e o nome da pessoa estava lá. Isso aí é uma penalidade, inclusive a gente pode mostrar mais sua frente, eu vou passar até os, os artigos e itens da norma que fala sobre isso, mas aí tem essa questão. Se ele não tem nenhum outro instrutor para ministrar o, os requisitos mínimos de, de cargo horário de cada um, das quatro que possuem, é, ele vai ter que apresentar outro e não vai poder formar ninguém enquanto tiver sem instrutor. Porque não tem como ele formar ou atualizar a Brigada de Incêndio ou Bombeiro Civil sem ter pelo menos um na relação do quadro de instrutores. Certo. É, mais uma, uma pergunta nessa mesma linha. É, essa atualização como ocorreu essa ruptura de alteração do contrato social, e ele saiu da grade de instrutores, né, que estava é, dentro do CNPJ lá, do credenciamento, junto ao Corpo de Bombeiro, é, essa informação de atualização, é, ela tem que ser de imediato, Vamos supor, desfez a sociedade, ele saiu da grade de instrutores, essa informação junto ao Corpo de Bombeiro, ela tem que ser de imediato, ou ela pode ser feita é, no vencimento da, da, do credenciamento, na atualização ali? Então, ele está sem instrutor, ele não pode formar. A partir daquele momento, se ele quiser continuar formando durante o período da vigência do credenciamento dele, ele tem que formar essas alterações. Ele... Essas alterações são praticamente, incorrem em erro material. Então, seria erros que são passíveis de nulidade. Agora, quando é um erro formal, por exemplo, igual eu falei, se ele só saiu do, número, do nome de sócio, mas ele continua sendo instrutor, isso é uma mera formalidade. Isso não vai incorrer na, no, na proibição dele formar a brigada, até porque só teve uma mudança, ou até de capital, ou de sócio, isso não tem relação direta com o nosso credenciamento. O que importa no nosso credenciamento são os instrutores que estão habilitados, instrutores, eles estão habilitados para determinada matéria, porque tem instrutor que entra com o primeiro socorro e quer dar aula de combate a incêndio, não tem a carga horária mínima. Então também tem essa questão. Se for também, não é válido esse certificado. Agora, a questão só de mudança no contrato, entrou uma pessoa, saiu outra, eu tinha um responsável pela empresa, é outro, isso não tem problema. Ele pode fazer essa alteração na renovação. Agora, sem instrutor, sem a carga horária mínima e ou os documentos com o Alvará, o Alvará da Prefeitura, o Alvará do Corpo de Bombeiros, ele tem que fazer de imediato. Se vencer, ou se ele não tiver o instrutor, né? se ele vencer o Alvará da Prefeitura, ele tem que renovar. Se ele não tiver com o instrutor, ele tem que estar com ele, tem que estar com um novo instrutor. Certo. É... Agora eu vou, eu vou passar para a parte de, do credenciamento é, desses profissionais. O credenciamento que eu digo, ah, na realidade, é... Essas informações né, que, que têm que ser apresentadas junto ao Corpo de Bombeiro, referente à parte dos instrutores, né, essas pessoas que vão estar formando a parte de brigada. É, tem, uma, tem uma seguinte situação que você colocou, na realidade, nos grupos de segurança do trabalho, entre outras, gerou-se gerou uma, vamos dizer assim, uma confusão né, e vários questionamentos é, com o termo habilitado. É, principalmente, ah, o, o bombeiro civil, é, ele, ele é habilitado para a formação e atualização de brigada? Eu, eu, eu vou fazer essa pergunta de um modo geral, né? então assim, mas é, pega na parte do habilitado, gerou-se esse questionamento por parte dos profissionais, falou assim, não, é habilitado, é tudo habilitado. Então, assim, ele é o bombeiro civil, a partir do momento que ele é bombeiro civil, ele é habilitado. Dentro da sua visão, é, vamos dizer... Imagina que o é, profissional está atuando no mercado, né, vendendo o curso de brigada, de brigada e formação, atualização, e, e ele não tem nenhuma informação junto ao Corpo de Bombeiro. Como que é interpretado essa situação? O Corpo de Bombeiro, ele entende dentro da norma hoje do Estado do Mato Grosso, é, ele usa o termo habilitado ou, ou como, que, como que configura essa situação? Major, tenente, fica à vontade. É, só testando aqui, se vocês estão me ouvindo bem. Ouvindo a, bem, Major, Tá bem. Ótimo. A questão da utilização do termo habilitado, na verdade, é tipo assim, que, digamos assim, que ele está apto a dar o curso. Então, é. para a gente do Corpo de Bombeiros, um profissional está apto a dar o curso quando ele realiza o credenciamento. Só, assim, explicando melhor o que, que é o credenciamento. O credenciamento nada mais é que uma conferência documental onde o Corpo de Bombeiros vai fazer uma análise dessa documentação e verificar se esse profissional que quer ministrar o curso ou que quer realizar a formação lá de, de bombeiro profissional civil, ele tem a, a, é, a capacitação profissional mínima necessária para poder formar. O que a gente quer deixar claro aqui é que a questão do bombeiro profissional civil e o, bom, e o, bom, e o brigadista, ele é um sistema de segurança. Então, isso tem que ser deixado claro. E a gente cobra esse tipo de situação considerando que ele, na visão da prevenção de segurança contra o de pânico, ele é um tipo de sistema que vai prevenir os incêndios e que vai auxiliar na questão do pânico. Então, a questão de ser habilitado, ele tem ele tem que ter a capacitação profissional adequada, ele tem que ter autorização para realização do comércio naquela região. Então, ele precisa ter o CNPJ dele, ou o CPF dele, ou o cadastro dele no microempreendedor individual. Ele precisa ter a, o alvará da prefeitura, que é o que lhe dá competência para realizar esse tipo de comércio, e o credenciamento junto ao corpo de bombeiros. Então, a gente verifica todas essas situações para quê? Para a gente poder é, nivelar esse sistema de segurança de uma forma que... É, o corpo de bombeiros através das legislações que a gente que a gente estuda e que a gente confecciona que a gente vê que isso é o um requisito mínimo de conhecimento para atuar nessa área e verificar também se ele tem toda a questão regularizada em relação aos outros órgãos é isso que, que isso que o credenciamento faz então acho que o que o que, o que faz o, o o profissional ser apto é justamente esse conjunto esse conjunto de documentos e, e autorizações para que ele forneça um curso. A gente recebeu, na semana passada, um questionamento de um, de um solicitante que era formado em segurança do trabalho, dizendo por que que ele não poderia formar a brigada da empresa dele. Ele pode, ele pode tranquilamente, só que ele está prestando um serviço. E para prestar um serviço, ele precisa ter algumas autorizações, inclusive o credenciamento. Então, o profissional de segurança do trabalho, ele se credenciando para formação e capacitação de brigado civil, ele pode ministrar em qualquer local. Isso é independente. Então, e outra coisa. só fazendo um parênteses aqui, Major, é, dentro dessa mesma linha da sua análise, vamos, é, vamos, vamos colocar a seguinte situação. Eu sou técnico de segurança de trabalho de uma determinada empresa, e aí eu preciso fazer esse curso de atualização de brigada. Então... É, não é que nada me impede, mas para mim fazer essa informação, eu preciso informar junto ao Corpo de Bombeiro as informações referente à minha qualificação profissional. Isso pra a gente, gente a gente a gente cobra aqui, a gente cobra o seguinte documento relativo à análise da capacitação profissional. Nós cobramos um currículo e nós cobramos um quadro uhum. de instrutores. O currículo vai ter uma visão geral daquele profissional, que a gente vai identificar ele como um profissional que queremos credenciar e ele vai ter no quadro de instrutores o nome dele completo, o CNPJ dele, e qual matérias ele vai ministrar em determinada situação. Além disso, a gente cobra aqui a conferência do certificado de formação. O certificado de formação é o documento que a gente utiliza como base para verificar se ele é, ele tem a qualificação mínima para exercer aquele tipo de trabalho. E eu gostaria de lembrar a todos que o, a, o profissional que executa a qualificação e a profissionalização... Que ele está exercendo ou ele está é, tá fornecendo um serviço para aquele indivíduo. Então, por exemplo, se ele não tiver o credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros, não tiver as devidas autorizações, como é que ele vai poder emitir um certificado? Porque a empresa onde ele trabalha não tem a competência para emitir um certificado de formação de brigada. Então, o que a gente verifica também é isso, porque o profissional ele pode ter a qualificação a qualificação é, dentro da empresa, não tem problema. A gente acha isso até louvável das empresas, que ela capacitem, continuem oferecendo conhecimento. Porém, aquele profissional, ele precisa ter o um certificado de formação. Então, para emitir o certificado de, de formação, aquele profissional que está tá oferecendo aquele serviço, ele precisa de, de alguns critérios jurídicos para oferecer. E a empresa onde ele trabalha não tem essa característica de formação, que é na área da educação. Então quando alguém vai e procura e paga um curso de formação de brigada, ela espera no mínimo que ele ganhe o conhecimento mínimo adequado para agir no momento que for necessário e que aquele profissional receba a certificação que é o documento comprobatório que aquela formação foi realizada. Então não é só uma característica que o corpo de bombeiros exige, ou que é aquilo, mas é assim, uma segurança jurídica que o corpo de bombeiros está garantindo para aquela empresa ou para aquele cidadão que quer realizar esse tipo de formação. E é assim em todas as áreas da, da educação profissional. Digamos assim, é o, o médico que que está trabalhando no hospital, ele não pode formar o outro médico lá dentro do hospital. Ele precisa estar vinculado a uma, uma faculdade, uma universidade, e assim os outros profissionais. Então, o, que o Corpo de Omeiro quer deixar claro que o credenciamento é necessário não para o profissional ter a questão da habilitação para exercer aquela profissão, mas é, é importante para ele para que ele também transmita para os seus pros seus clientes que ele tem a qualidade a capacitação mínima e que dê o mínimo de garantia de que ao final do curso ele vai receber um certificado dizendo que ele está apto a executar aquele tipo de função então isso é importante para a gente também porque capacitar por capacitar é importante é importante mas o, o capacitando ele precisa ser reconhecido ele precisa ter um documento comprobatório até porque, quando a gente for realizar a fiscalização, o único documento que vai servir para comprovar que aquele profissional que está trabalhando na brigada de incêndio da empresa ou como bombeiro profissional civil tem aquela capacitação, é o certificado de formação. Certo. É... Eu vou... Eu vou... Só um minuto. Nessa mesma linha, major, tenente, é, aqui eu faço uma... Eu acredito que, nesses últimos dias, quando a gente é, iniciou a divulgação da live, na realidade, nós estamos recebendo bastante pergunta nesse momento, via WhatsApp e via rede social. Acredito que não vai dar tempo da gente responder a todos, mas eu posso estar encaminhando para vocês, major e tenente. É, mas, dentro dessa... Da mesma linha do que o major vem colocando, é, vamos, eu faço uma sugestão, né, para os colegas, prestadores de serviço, por isso que a gente fala, é um aprimoramento técnico, tem o que a norma diz e tem o que o mercado, né, alguns procedimentos que o mercado vai dotando. É, tem uma, é, dentro do que eu vou colocar, teve uma sugestão também do colega ali da, da região da Araguaia, ele solicitou, falou assim, José, nós temos uma dificuldade muito grande no sentido, fica claro para o empregador, né, fica claro que o empregador, vamos se dizer, os credenciamentos por parte da empresa, mas é, ainda não fica tão claro referente aos credenciamentos por parte dos profissionais. O que que é o claro que eu digo? É, no, no site do Ministério do, no site do Corpo de Bombeiro, tem, tem listado as empresas é, que têm seus credenciamentos. Recebi sugestões no sentido, de falar assim, é, será que tem como o um Corpo de Bombeiro listar por quando ele credenciar uma empresa, qual que é o quadro, qual que é o quadro de profissionais é, credenciado, para que isso fica visível, lá é uma sugestão que eu acho interessante, porque isso passa, as empresas entre si, passa a gerar uma fiscalização quase que automática no mercado. É, então, se assim, nessa mesma linha, uh, referente ao credenciamento, teria... É, aí eu coloquei para esse mesmo profissional também eu, falei, eu coloquei ele como sugestão Eu falei assim, olha é, como Eu, eu vendo da área de segurança do trabalho também Porém a gente não vende o produto de segurança do trabalho Porque hoje a gente é uma feira de negócio A gente trabalha só com a parte de aprimoramento técnico né, No caso, é similar, live, feira Enfim aí eu falei, Mas algumas questões vocês já podem é, Até para se autofiscalizar no mercado Por exemplo, assim é, Por que não fazer um crachá com né, o nome de instrutor e o número de, de credenciamento, por exemplo, né, qual que é o número de credenciamento, para quando chegar no empregador ali, ele saber que aquele instrutor, né, ele está credenciado junto ao corpo de bombeiro e qual que é o número de processo, né, então, assim, você pode colocar essa informação também, por exemplo, numa proposta, isso, isso eu estou me direcionando para os profissionais que vendem um curso da área de segurança do trabalho, né, e, e prevenção de emergência, então, na proposta em vez de você colocar só valores e quantas é, quantos anos a sua empresa atua no mercado, você pode colocar informações como essa, por exemplo, né, que a sua empresa é credenciada e o, e o, e o grupo técnico, né, esse corpo técnico é credenciado é, conforme processo tal, tal, e a validade do credenciamento. Então, assim, é uma sugestão. Ah, então, a pergunta que fica é, por exemplo, teria alguma possibilidade, dentro da experiência de vocês, dentro do que eu coloquei, é, tem-se uma transparência referente às empresas, ao CNPJ. Teria como criar uma transparência no sentido, junto aos instrutores, teria uma possibilidade no, de, no site, é, constar é, quais são os instrutores é, credenciados, por exemplo, citar é, outra situação, aí fica livre o major e tenente, Eu acho que a conexão do major caiu, mas continuando, é, teria como... É, no, no site do corpo de bombeiro lá na informação citar quais são os centros de treinamento que estão credenciados porque eu por exemplo assim ah eu só uma sugestão é, é, a minha empresa que não é o caso mas só só como um exemplo a título de exemplo está é, credenciada e, e, e eu não tenho um centro de treinamento mas eu vi que na norma lá fala que você, através de um contrato social, você pode né, credenciar um, um centro de treinamento. Então, assim, se eu tenho uma parceria com uma empresa que ela tem o, o contrato, que ela tem um centro de treinamento, e eu tenho um contrato social com ela, informar que eu tenho um centro de treinamento. Por exemplo, assim ter, é, dentro dessa explanação situações, major, tenente, a conexão, acredito, major caiu, mas tenente. Uhum. Seria como é, um exemplo a gente de repente aprimorar essas informações até prefeito de fiscalização do próprio mercado então essa questão do, do quadro de dos instrutores no, no site ela já tá já vem sendo feita desde o final do ano passado desde o final do, do ano passado a gente pensou nisso e quem mexe quem tá se alguém tem tá, tá na live e tá com a empresa credenciada e, e tentou credenciar no final do ano passado para cá provavelmente recebeu o um e-mail ou pelo próprio sistema de protocolo uma solicitação da atualização do quadro de instrutores para enviar para a gente, né, ou pelo site, ou pelo e-mail, pelo para a gente fazer a atualização de, dessa relação. E a gente está conseguindo, ainda não terminou, mas está conseguindo quase terminar, a relação de todos, as, todos os instrutores de todas as empresas. E aí a gente... Provavelmente vai deixar disponível, até porque, igual você falou, tem uma autofiscalização, né? A, o, tanto a própria empresa, quanto a empresa que está pagando pela formação do, dos seus funcionários para formar, verificar se o instrutor que está ali Exatamente. está habilitado, se ele está habilitado, e volto a enfatizar, igual você falou que era uma dúvida. Habilitado significa, não que ele... Se ele é de uma empresa X, está habilitado para ser instrutor de combate a incêndio, ele não pode é, formar uma um, e apresentar o um certificado de brigada ou de combate a incêndio fora da empresa que ele atua. Porque o, o credenciamento aprovado é da empresa que ele atua, ele é instrutor. É um instrutor habilitado daquela empresa. Ele, pessoa física, não pode emitir um certificado com o CPF dele, com o contrato do CPF com o CNPJ de uma empresa que está pedindo esse serviço. Tem que ser o nome da empresa com o certificado aprovado, o nome da empresa que tá está tá pedindo a prestação de serviço e o certificado dessa empresa que está habilitada. Ele está habilitado por meio da empresa, mas ele sozinho não tem é, poder para fazer isso. Tá. Nessa mesma linha, tenente, é... Colocando nessa mesma situação, é, nós estamos recebendo vários, tenente mais vários questionamentos aqui, eu gostaria de parabenizar todos os colegas que estão mandando informações via WhatsApp, né, e via rede social, então, é, muita, é muito questionamento mesmo. É, nessa mesma linha, é, referente a, ao credenciamento, eu, eu sou uma empresa, uh, um profissional, né, pode ser que dentro dessa de algumas explanações você já tenha pincelado isso, mas eu quero deixar o um, um máximo de clareza para pro, os colegas. Uhum. É, bom, eu, eu sou um profissional da área, de, né, eu vendo o curso, é, eu tenho um credenciamento, eu, tenho, eu, eu, eu, eu, eu não tenho um CNPJ, mas eu tenho um credenciamento, em, em, em, é, passei minhas informações junto ao Corpo de Bombeiro, e estou realizando, isso é a título de exemplo, estou realizando o um curso de, é, de brigado como prestador de serviço. Eu não estou é, é, fazendo parte de uma empresa direta, mas um prestador de serviço, autônomo, vendendo o curso. É, e aí eu não, vamos se dizer, e aí eu tenho uma empresa parceira que é credenciada, e ela, é, e ela falou assim, eu, eu coloco a seguinte situação, eu vendo, executo o curso lá e negocio o certificado, porque um exemplo assim, ah, é. É, tal empresa minha tem, então eu dou o curso, mas o certificado vai sair por, por tal empresa que está com a Corpo de bombeiro. Na verdade, isso pode ou não pode? Não. Qual, que é, qual que é a, a, a interpretação da norma né, e, e a, uhum. a, a justificativa né, para esse tipo de situação? Tenente? Então, é, como eu falei, o, o, o Major já tinha falado uma questão, mas talvez pode ter ficado ambígua, que é o quê? O profissional que é habilitado, ele só é habilitado por meio de uma empresa credenciada no Corpo de Bombeiros. Então, se um, um bombeiro profissional civil está formando ou prestando serviço para alguma empresa ou dando instrução de brigada da, da questão da segurança contra incêndio de pânico e essa área de primeiros socorros, ele só pode fazer e emitir um certificado se ele estiver habilitado é, no Corpo de Bombeiros, habilitado significa credenciado como empresa. Então, então, ele... Eu não posso, então quer dizer que eu não posso, tipo, ah, eu vou pagar tanto para a empresa X emitir o certificado por mim, já que eu não tenho um certificado junto ao Corpo de Bombeiros. Então, não. isso de forma alguma pode acontecer. De forma alguma. Ele não pode, pessoa física, fazer esse tipo de serviço. E a empresa que tem o credenciamento ela pode sofrer as sanções de suspensão, multa, cassação do, do seu certificado de credenciamento, caso ela emita um, um certificado que não seja feito pelo, pelo instrutor do quadro de instrutores dessa empresa. Por isso que ela apresenta o quadro de instrutor para poder ser credenciada. Se estiver fora do quadro de instrutor, ela pode sofrer alguma dessas sanções. Inclusive, já teve duas, duas ou três empresas que aconteceu isso, de ser cassada, o certificado de credenciamento dela e não poder fazer a formação nem atualização de brigada de incêndio nem profissional bombeiro, bombeiro profissional civil é só, um, só fazer um complemento com relação a essa situação que é a situação da terceirização da formação da brigada através das empresas que prestam esse tipo de serviço é mais ou menos isso que acontece Terceirizar a formação de brigada, digamos assim, eu tenho uma empresa A, a empresa A é credenciada, ela possui dentro do seu, do seu processo de credenciamento o quadro de instrutores daquela empresa. Esse quadro de instrutores, ele, tá, ele tem a previsão de quem é a pessoa que vai formar e qual a matéria que vai ser formada. Digamos assim, eu peguei e fui contratado para prestar um serviço numa região em que eu não tenho condição de prestar. Eu posso terceirizar o serviço? Eu posso terceirizar o serviço, mas eu posso terceirizar para quem? Para outra pessoa credenciada, e essa pessoa, essa empresa que foi credenciada, ela vai emitir o um certificado pela empresa dela. Ele só transmitiu um serviço da empresa A para a empresa B. Eu não posso é, pegar um serviço para fazer, que é o, serviço de, digamos, é o serviço de formação de brigado ou atualização, terceirizar é... é para uma pessoa que não esteja dentro do meu quadro de instrutores e eu emitir um certificado porque no corpo do meu certificado aquela pessoa aí não vai constar como instrutor daquele curso e isso que, e, e essa e essa nossa conduta de não apoiar esse tipo de comportamento é diante das reclamações dos proprietários de empresa de formação de bombeiro profissional civil e de, é, formação e atualização de brigada Veio me repassando, porque tem empresas que ela não têm condições físicas de assumir 10, 15, 20 formações de atualização de brigada civil e tem feito de forma irregular. Isso causa concorrência desleal, isso causa, mancha a, a, a questão da, dessa medida de segurança pública que para a gente é importante, que é a questão do brigadista, isso causa embaraço jurídico, porque aquela pessoa que recebeu aquela formação ela vai cobrar de quem? De quem emitiu o certificado. E aquela pessoa que emitiu o certificado vai colocar a responsabilidade civil e penal naquele, naquele profissional que executou a formação. Isso é um barato jurídico gigante para a gente. Lembrando, novamente, que a formação e a atualização da Brigade é uma prestação de serviço. Ela tem responsabilidade civis, criminais e administrativas. Então, aquele, aquela empresa, aquele, aquele cidadão que está pretendendo exercer esse tipo de função ou solicitar esse tipo de serviço, ela tem que ter uma segurança jurídica para que ela possa, caso constate que aquele profissional não formou de forma adequada, cobrar dele, ou na justiça, ou através do corpo de bombeiros. Nós temos que entender... Que hoje o, o nosso papel aqui não é só altamente fiscalizador, mas também de promover a concorrência leal. A gente não pode, de jeito nenhum, promover a concorrência desleal. Porque o que mais a gente encontra aqui é reclamações de profissionais que exercem esse tipo de serviço, dizendo que ele está sendo tolhido porque o corpo, de modelo, o corpo de Bombeiros está autorizando aquela empresa a fazer uma coisa irregular. Sem contar que aquela pessoa que está que tá recebendo esse tipo de serviço de uma pessoa que não é credenciada, qual que é a segurança que ela tem que ela vai receber uma formação adequada? Ela não tem essa segurança. Por quê? Porque ele não passou pelo crivo da análise documental do corpo de bombeiros. É, co é como contratar um advogado para ele, ele agir em uma sem que ele tenha OB. OAB. O nosso papel aqui não é de, de dificultar, o nosso papel não é de causar burocracia demasiada, o nosso papel aqui não é de, de, de tentar atrapalhar o comércio, não é isso aí. O nosso papel aqui é na tentativa de promover... É o nosso papel aqui é a tentativa de promover a concorrência leal. É que todos aqueles que executam esse tipo de serviço tenham passado pelo mesmo trâmite de credenciamento. E nós, ao longo desses anos, nós vemos um aumento gigantesco dessas irregularidades, que é pessoas que não têm a formação adequada formando, é pessoas que não estão habilitadas tecnicamente para dizendo que são habilitadas tecnicamente para realizar esse tipo de serviço, e pessoas que não têm capacidade de formar aquela pessoa de, com estrutura física, conhecimento técnico, formando. Isso causa uma concorrência desleal no mercado, isso causa a insegurança do sistema, que é, o, que é o, a, a figura do brigadista. Quando alguém contrata um bombeiro profissional civil ou quando alguém solicita o um serviço de formação do brigadista, ele está contratando uma pessoa que vai agir mediante um sinistro, para que aquele sinistro ali possa ser combatido no início então, por exemplo, assim, se você está formando alguém de forma irregular, você está tá formando uma pessoa que, quando ocorrer um sinistro naquela edificação ou naquela empresa, ela não vai ter condições de atuar naquele sinistro. E nós estamos abertos para todos os profissionais, para todos, todos os profissionais que querem buscar como se realiza o credenciamento, quais são as capacitações que a gente quer, ou os profissionais que já estão trabalhando na área, Enquanto alguma burocracia desnecessária, que o corpo de bombeiros tá, que tenha que rever a nossa legislação, nós estamos abertos a ouvir todos os empresários dessa área para melhorar a nossa legislação. Oi, deu uma travada por parte da, uhum. do major. É, até que ele retorne, tenente, é, vamos... É, Deixa eu só retorne. complementar aqui, que eu, eu vi Sim. que... Faltou a questão do, que eu ia falar das sanções, que você tinha perguntado aí, e eu vi também muitas pessoas perguntando em relação a isso. Então, na nossa forma numa... Retornou, já retornou. Eu, é o meu sinal aqui na, na, na diretoria está ruim. Né? Então, é, é isso que eu quero dizer para vocês, que o corpo de bombeiros, ele tem como principal foco desde quando a gente começou a trabalhar nessa área, desde o início, que quando começou a sugestão esse tipo de profissional, a gente, nosso principal foco aqui na diretoria, e isso aí é demandado pelo diretor diariamente e pelos diretores juntos, que o nosso principal foco é de ser a gente facilitador, para que todos aqueles que queiram andar de forma regular tenham acesso fácil e facilitado. Então, eu quero deixar bem claro que o nosso papel aqui, além de realizar o serviço de fiscalização, mas é de agente facilitador para esses profissionais. E nós temos a obrigação de ser esse agente facilitador, porque como como vocês trabalham com com cliente de forma de forma organizada, de, de forma a facilitar que que aqui aquele que, que aqueles aquele clientes receba, nós também temos como visão que vocês profissionais de saúde são nossos clientes. E nós temos por obrigação de tratar os seus bem e facilitar o credenciamento, que é o nosso serviço, né? Então, essa é a visão do Corpo de Bombeiros. E a gente está apto, a gente está assim, tá aberto ao ritorno da, da área. Inclusive, eu estava eu tava em reunião com o diretor adjunto, do, com o diretor de segurança do Centro de Pânico, que é o Coronel Rainho, na segunda-feira, falando para ele que algumas coisas precisam ser melhoradas, precisam ser desburocratizadas e que nós, o Corpo de Bombeiros, deveríamos promover uma reunião com os profissionais para ouvir as necessidades dos profissionais. E se tudo der certo, se essa pandemia der uma amenizada, a gente puder realizar esse tipo de encontro, nós iremos realizar esse ano na forma de um workshop, para que a gente co possa convidar o máximo de profissionais da área possível, para a gente ouvir quais são os seus anseios. E que a, a gente também, a gente, nós do Corpo de Bombeiro, temos total interesse nesses profissionais porque o brigadista ele foi criado para que ele possa agir mediante ao início do problema. E para a gente isso é muito importante, porque o brigadista ou o bombeiro profissional civil agindo no início, a gente impede que vários sinistros que, que já aconteceram aí, que, ou que possam acontecer, tomem proporções que a gente não consiga ter mais o controle. Então, é essa que é a nossa visão. A gente tem interesse muito grande nessa, nessa área, a gente está tentando melhorar a nossa legislação, deixar ela mais clara, mais inteligível, mais compreensível. E a gente quer promover, sim, a concorrência leal e quer promover que haja um aumento do conhecimento para capacitação. É esse que é o nosso interesse dentro desse mercado de trabalho. Perfeito, Major. Uh, quer complementar alguma, alguma questão, Tenente? Tenente. Sim, então, para responder algumas perguntas que eu vi aí, é. e encerrar essa questão das penalidades, da formação irregular, uhum. na norma técnica 39, ela fala que é, estarão sujeitas sanções administrativas previstas na lei 10.402, notificação, multa e cassação, que é o que eu tinha falado, do certificado de credenciamento. São os casos de pessoa jurídica ou física que reali realizaram formação de brigada de incêndio ou bombeiro civil sem o credenciamento ou com posse desse vencido. Ou seja, pessoa física ou jurídica que venha realizar o credenciamento. Então, se tiver realizando o credenciamento sem... O, a formação sem o credenciamento ou vencido, ela vai sofrer essas sanções, que é notificação, multa ou cassação. É... Se for também formação de bombeiro civil sem, é, sem o centro de treinamento, né? Não tem um centro de treinamento adequado, igual, igual você tinha comentado. É, tem empresa que não possui, mas acaba utilizando de outra. Faz a terceirização desse local físico. Aí, nesse meio tempo, ela acaba não utilizando e faz um local irregular. São as mesmas sanções. Aí vai de acordo com é, a análise do, de cada caso. Se vai... É, seja em notificação, e multa ou a cassação do seu certificado. É, a, a própria... Isso aí é da norma 39, norma técnica 39 é. de credenciamento de, de pessoas jurídicas. E na, na própria lei 10.402, nossa, que é a lei de segurança contra de pânico, fala também que pessoa jurídica, física ou jurídica, que ela praticamente enfatiza a mesma coisa da norma técnica 39. Pessoa física ou jurídica que forma, que for formar brigada de incêndio, formação, atualização e bombeiro civil sem a posse do certificado de credenciamento. Então, se a pessoa for física ou jurídica independente, não tem aposse do certificado de credenciamento e não está habilitada, ela vai é, incorrer ou em notificação prévia, né? Notificação, multa e até a cassação. Perfeito, é, tenente. Ah... Dando mais uma, uma pergunta, esse é do, do Engenheiro de Segurança do Trabalho. É, obrigado, Gilberto, pela sua participação. É, teve duas perguntas, é, duas ou três perguntas voltadas referente ao centro de treinamento. Né? Eles, eu gostaria que você fizesse uma explanação, principalmente, a, a referente à obrigatoriedade do centro de treinamento é, por parte dessas empresas jurídicas né? é, credenciadas. Então, assim... É, tem que ter o centro de treinamento, é, ele pode contratar um centro de treinamento terceirizado ou não, ou, ele, ou, ou dependendo, ele entende que tem uma área que, que não, porque a norma ela trata lá sobre vários itens de como deve compor esse, esse centro de treinamento, mas é, dentro dessa pergunta, que é uma, uma realidade deles de mercado, para formação e, e atualização de bombeiro civil, é... É indispensável o centro de treinamento, ele locado ou ele é, fazendo parte da, da empresa própria ali? Então, eu vou responder essa questão aí, tentando explicar qual é o papel do centro de treinamento na formação do bombeiro profissional civil. E por que o corpo de bombeiros não cobra que a formação e a atualização da brigada de incêndio não necessariamente precisa ser dentro de um centro de formação que possui aquelas características construtivas. Como Major, a isso... mas, mas, perfeito, perfeito sua análise. É, a sua explanação, depois eu me lembro de eu retornar sobre é, a não obrigatoriedade, que não seja dentro do de um centro de treinamento, mas que pode ser dentro do espaço da empresa e o que, que deve ser visto dentro desse, dentro desse espaço da empresa, né, para que ele entenda, falar assim, não, é... É aceitável realizar um treinamento aqui, quanto não, é, não tem a obrigatoriedade por parte do centro de treinamento. É só retornando agora ao centro de treinamento. Tá, vamos lá. Toda formação de bombeiro profissional civil deve ser realizada dentro de um centro de treinamento, e esse centro de treinamento precisa é, atender aos critérios previstos na norma. Na NTCB, que é a norma técnica do Corpo de Bombeiros, 1,39%. Por que, que ela precisa ser realizada dentro do centro de formação? Porque o profissional, bombeiro, profissional civil, é uma profissão prevista em lei federal. Então, a capacitação deve ser técnico-profissional. E ele deverá estar apto a agir em todas as edificações. Dessa forma, a, a capacitação desse profissional vai ser mais abrangente. Ele vai ter maior conhecimento e maior... É, contato com a realidade em diversos tipos de empresas. Então, quando a gente fala de formação de bombeiro profissional civil, a gente tem que entender que é um profissional que vai ser capacitado para trabalhar em qualquer tipo de empresa que o contrate. É essa é a visão da formação de bombeiro profissional civil para o corpo de bombeiros. O centro de treinamento é indispensável porque é o seguinte, porque ele vai trabalhar na formação... Sobre diversos prismas, então ali vai ter casa da fumaça, ali vai ter uma área destinada a salvamento e altura, vai ter a sala de aula, vai ter a, a, uma área destinada a simulados de APH, ele vai ter contato com, é, com, com a área onde vai fazer a, a realização do combate com o extintor, então ele vai ter uma visão mais ampla, ele vai saber trabalhar é, é, numa indústria, num comércio, numa, num depósito, então ele, quer, ele tem que ter uma, um conhecimento maior diante da área de trabalho dele. Essa formação é obrigatória dentro do centro, centro de treinamento profissional. As empresas que realizam a formação de bombeiro profissional civil têm que possuir esse treinamento. Caso não possua, a norma é explícita pode ser locado em um centro de treinamento para realizar a formação, desde que esse centro de treinamento que está sendo locado esse espaço seja de uma empresa credenciada ao corpo de bombeiros. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, o brigadista, ele não tem obrigatoriedade de ser formado dentro do centro de treinamento. Por quê? Porque a, a formação dele é específica, ele vai ser formado para agir naquela empresa, então, a formação dentro da empresa é muito, é muito viável para a gente. Por quê? Porque trabalhando lá, ele vai conhecer o equipamento que tem lá, ele vai saber das limitações daquele equipamento, ele vai conhecer as áreas de risco, ele vai conhecer a área onde vai ser o ponto de encontro de brigadista, e ele vai saber trabalhar na sua área, no, na sua empresa. Ele não precisa ter conhecimento de outras realidades, ele precisa ter o conhecimento da sua realidade diária, porque é ali que ele vai atuar. Essas pessoas podem ser formadas na empresa ou no centro de treinamento conforme o contrato realizado entre a empresa prestador de serviço e a empresa contratante. Mas deixar bem claro que os bombeiros profissionais civis obrigatoriamente têm que ser formados dentro do centro de treinamento, porque eles têm que conhecer, conhecer várias realidades que são as realidades onde ele poderá ser empregado. Então, eu acho é. que tem que, que deixar bem claro essa questão da área de atuação para entender a obrigatoriedade do seu ensinamento. Então, essa é uma visão assim, básica do porquê que cobra para profissional civil é. e não cobra para o isso. Espero que eu tenha esclarecido Sim, perfeito, Major. É, dando continuidade nessa, na questão da, da formação do brigadista dentro da empresa, a norma ela, ela fala sobre que pode ser realizado, que pode né, que pode ser realizada, então deixa aberto né, ter um centro de treinamento. Então, assim, é, dentro dessa análise, ali, a, a norma ela, ela, ela, ela orienta alguma questão, tipo assim, é, dependendo da empresa, vamos supor uma, uma realidade. Ela não tem um espaço, vamos dizer, que não seja favorável. Lógico que também a gente subentende que esse profissional ele já deve fazer uma, uma análise prévia, né? Se essa empresa comporta a realizar ali é, os treinamentos práticos. Mas vamos supor, vamos supor que o cara ele não tem o, o centro de treinamento, então ele vai caçar qualquer jeito para fazer dentro da empresa. Né, dentro da, da, da empresa, para o quê? Para evitar custos, para não ter que locar um centro de treinamento. Então, assim, o que, que ele deve avaliar de forma mínima né, é, é, é, esse espaço dentro da empresa para ele realizar esse, esse curso? Tenente, major, fica à vontade. Então, vamos lá. O, a formação da Brigada, da Brigada de Incêndio dentro da, dentro da empresa. A formação pode ser realizada lá. Aí, é livre comércio. Se a empresa quiser realizar a parte teórica, que é a parte que está prevista na legislação, que tem os conhecimentos básicos, na empresa onde possui uma sala de aula, ela pode fazer, vai dar mais conforto, vai dar uma, uma maior, assim, um, um maior benefício para o aluno. Porém, caso ela queira, ela queira ministrar toda a parte teórica e prática dentro da empresa, aí ela vai planejar e vai prever de forma contratual o, o espaço A situação Para a formação de, da Brigada de Incêndio É importante frisar que Para a gente é importante frisar O conhecimento adquirido naquela formação Tanto na parte teórica Quanto na parte prática É isso que a gente cobra Que aquele profissional Que, que é o um empregado ou, uma, ou um morador daquele condomínio O que, que é importante que ele tenha Para poder atuar conhecimento teórico e, principalmente, prática. Então, é isso que a gente vê. Agora, se o, a empresa ela não tem uma condição de ter ali é, uma, uma, um local físico, como uma sala de aula ou outras questões, até no, no atual momento, vamos, vamos abrir essa, esse link já que eu acho importante, no atual momento que a gente está vivendo, eu tenho a parte teórica e a parte prática da formação de brigado. A parte teórica, eu posso fazer AD? Pode... Não tem problema nenhum. Porém, a parte prática, não. A parte prática tem que ser realizada de forma presencial. Então, a, a, é livre comércio. Se a pessoa quiser ter uma sala de aula com ar-condicionado, cadeira almofadada, então, aí você vai ser a propaganda dele para aquele tipo de formação. O que nós iremos cobrar? O conhecimento. O conhecimento, para a gente, é importante. Então, é importante frisar que, em dados, em, em situações em que em que pode ocorrer numa sala de aula alocada dentro da empresa dentro do, do uma, de uma sala de reunião, a gente não interfere muito. Mas o que, que a gente cobra? O conhecimento. A nossa norma, eu não sei se o senhor já deve eu acho creio que o senhor já deve ter pincelado ela por alto, ela tem na última parte lá o anexo, que é um teste em que o corpo de bombeiros pode aplicar aquela brigada de incêndio para avaliar o lá. seu conhecimento. Eu vi lá. A gente, é, mas por que, que a gente pensou nesse teste aí? é um teste simples, um teste básico eu posso realizar o um teste que já, tá, que já tem previsão na lei está lá ou não é surpresa, não tem nada está lá, previsto lá, é conhecimentos básicos então por que, que a gente faz isso? para coibir a venda de certificado que é outra questão importantíssima que ocorre e que, ou, ou, que não deve ocorrer e então, ocorre muito então para tentar proibir a venda de certificado é, assim de forma desregada a gente instituiu esse teste porque o que, que a gente preza é o conhecimento daquele profissional que vai atuar porque a atuação de forma equivocada além de retardar a atuação é, é, de forma imediata pode prejudicar no incêndio às vezes o pessoal acha que o, o, é simples o combate a incêndio, que ah, é só ali jogar água ou não, é só ensinar, ele não é. Quanto mais demora a atuação inicial no, no combate a incêndio ou na evacuação, maior vai ser a chance de propagação total. Isso gera em custo para a empresa, em custo para aquela edificação, custo materiais e, e custo de vidas, às vezes. Então, é importante lembrar que aquele profissional ali que vai... E vai exercer a função de brigadista ou de bombeiro profissional civil, ele tem que executar o conhecimento dele de forma imediata, rápida. Ele vai agir de forma ali quase que impulsiva. Esse que é o treinamento que a gente espera. E aí, muito mais, por exemplo, assim, evitar que jogue água em partes elétricas e aquele profissional venha sofrer um acidente de trabalho, ou que aquele profissional ali que está habilitado a fazer primeiros socorros faça primeiro socorro de forma equivocada e gere uma segunda lesão, que vai gerar o dano o dano físico para o paciente e vai gerar o um dano financeiro para a empresa que ela vai ter que cobrir isso aí então tudo isso tem que ser pensado só frisando mesmo sobre a questão do, de como vai ser realizada a formação da brigadista Civil é livre concorrência aquela empresa mais estruturada é claro que ela vai vender um pacote maior mais bonito porém o corpo de bombeiros ele foca somente no conhecimento passado é esse que é o nosso foco Perfeito. Uh, perfeito, Major. Uh, eu queria fazer, um, nós já estamos fechando a uma hora de live, né, vamos só fazer aqui um, né, mais um, uns 10 minutinhos só para a gente fechar. Uh, Major, eu acho que, não sei se na hora caiu a, a conexão, mas uh, nós colocamos, inclusive, praticamente duas sugestões no site, né, para o site do Corpo de Bombeira. Inclusive, o tenente já informou que uma das sugestões que a gente colocou, que criaram que o quê? É, vamos colocar ali como se fosse um portal da transparência, né? Ali é, é, de, é relacionado às empresas prestadoras de serviço. Então, que, que o empregador consegue é, acessar, visualizar, até para ele não ter nenhum tipo de surpresa, né? Quando contratar um, um, um treinamento por parte da empresa. Então, a gente sugeriu, né, que que de alguma forma poderia, a grade de instrutor, né? um exemplo, ah, o CNPJ tal, está credenciado, qual que é a grade de instrutor? Cinco profissionais, fulano e ciclano, né? Beleza, uma, o tenente já informou que já está tendo essa, essa, essa atualização no site, realmente, o, o Roberto aqui também já informou que, que acho que ele já mandou até uma atualização por e-mail e, e com, a, com a relação de instrutores. A outra, que eu faço também no sentido de, de repente, a gente até... É, como a gente colocou, de gerar uma, uma autofiscalização por parte da empresa, das empresas prestadoras de serviço também, auxiliar, inclusive o corpo de Bombeiro e o Mercado, é, que de repente citar também no site qual empresa tem centro de treinamento. Não quer dizer que, que, que, que tem um centro de treinamento dela específico, mas vamos supor, eu não tenho um centro de treinamento, mas eu tenho um contrato é, de locação com, com o João, que tem o seu treinamento, então, se assim, na hora que eu precisar, é, eu, eu, te, eu, eu tenho um contrato de locação com ele, eu utilizo ele. Aí, esse contrato de locação, eu, eu forneço né, junto ao Corpo de Bombeiro, né, informando que eu tenho um contrato de locação. Isso poderia, é, e essa informação, ir para o site também, falar assim, ó, eu não tenho um, né, uma estrutura física, mas eu tenho locado. Por exemplo, assim, eu acredito eu que, de repente, ajudaria bastante também Escolas de formação, escola de, que mexe com formação de cor de bombeiro também, entraria na mesma linha. Ah, não tem um centro, né? a norma já deixa aberta a possibilidade de contratar, né? dele locar um centro. Então, assim, eu não tenho, mas lá no site já informar que aquela escola tem, né? Através de um contrato de locação. Então, fica como sugestão também, eu acredito que vai auxiliar bastante. É, outras informações também que eu coloco aqui como sugestão. É, para os profissionais da área de segurança do trabalho, que eu volto lá do começo. É, às vezes tem profissionais que ele foca muito colocando na proposta dele, né? Quantos anos de atuação? 10, 15, 20 anos, ganhou o prêmio disso, daquilo e tal. Beleza, é importante, parabéns. Mas às vezes, e às vezes falta muita orientação em algumas propostas de prestação de serviço, né? Às vezes ele coloca lá de forma reduzida, que é uma empresa credenciada junto ao corpo de bombeiro. Então, assim, coloca mais informações. Por exemplo, faz um, um anexo lá. É, a própria norma, ela tem algumas questões de princípios, né? Que é alguns cuidados, que, o porquê daquilo. Então, assim, é, fazer o empregador a se perguntar, falar assim, por que, que eu tenho que saber que a empresa tem que, tem que ser credenciada? Por que, que eu tenho que saber que o instrutor que vai vir aqui na minha empresa, ele tem que ser credenciado junto ao corpo de bombeiro? Então, você pode colocar isso na proposta. Então, assim, fica como sugestão. Né, para as empresas também, que eu acredito que se o empregador pega uma proposta que tem várias informações sobre credenciamento e uma ou outra que não tem, ele vai falar assim, então, eu acho que eu preciso verificar essas informações aqui, né, até para, de repente, não gerar uma, uma surpresa. Então, assim, e dentro do que você vê, major, tenente, para a gente fechar a live, né, é, da importância, igual o major já frisou, o tenente já frisou, já da importância desses profissionais, da importância dessas empresas que vem formando e praticamente eu acredito aqui que a gente conseguiu suprir várias é, questionamentos aqui. Se vocês viram que tem vários agradecimentos aqui, é, então se assim, dentro do que você vê, né, é, o que que de repente pode ser aprimorado por parte das empresas, falar assim, olha, eu acho que as empresas estão pecando numa questão que de repente pode ser básica, que ela já pode é, inserir essa informação. Então, assim, tanto para o empregador, quanto para as empresas, é, prestadoras de serviço. Fica aberta aí, tenente, major. Sobre a questão da... da questão de maiores informações, hein? Né? O, o principal... A principal chave nossa, voltando a falar, né, que os profissionais que formam o Brigado de Incêndio e que formam os bombeiros profissionais civis, eles têm que lembrar que é o seguinte, que essa formação ela é uma exigência como um, como um, um, como um hidrante, um extintor ou, ou outra coisa. É uma exigência na parte de segurança do conselho de Então, é o seguinte, se você não tiver o credenciamento e você emitiu o credenciamento para aquela empresa, no momento da realização da vistoria técnica, vai ser reprovado aquele certificado. Então, vai ser uma irregularidade da empresa, que poderá ser passiva de notificação, multa, interdição e outras coisas mais. Então, quando você forma, quando você forma lá um bombeiro, uma brigada, um bombeiro profissional de serviço, tem que entender que sim, você está ali dando um certificado que vai ser um documento comprobatório para a medida de segurança, que é a brigada de incêndio. Então, toda vez que uma empresa não credenciada emite um certificado para uma empresa e essa empresa tenta obter o alvará de segurança contra o de pânico, ela vai ser barrada porque o certificado foi emitido por empresa não credenciada. Esse aí é fato. Então, essa é a, esse é o principal motivo. Por quê? Novamente falando, nós aqui realizamos apenas conferência documental, através Major, de uma padronização... ó, só fazendo um... Quando você fala barrado... É, pode subentender que aquele certificado não tem validade para a empresa? Não tem validade para a empresa, porque a empresa, dentro do processo de segurança contra o incêndio pânico, existe lá a exigência da Brigada de Incêndio. Nessa exigência da Brigada de Incêndio, eu não tenho como, como, como outra forma de conferência a não ser do certificado. Então, toda vez que uma empresa contratar uma empresa, uma empresa não credenciada para realizar o serviço de, de formação de brigada civil, ou uma empresa realizar a formação de bombeiro profissional civil de forma que ela não, a empresa não esteja credenciada, o certificado não serve para a gente. Ela pode servir para o profissional lá, inclusive para o credenciamento do profissional, quando ele vai apresentar o seu certificado, se aquele certificado foi emitido por uma empresa não credenciada, dentro do corpo de bombeiros... O profissional não consegue seu pensamento. Então, se uma pessoa dá errado e continuar errado, errado, ela vai causar prejuízo a outras pessoas. É por isso que eu falo a questão, a questão da terceirização, a questão de ir lá e formar de qualquer jeito, que vai gerar para que, quando a, quando a empresa ela não conseguir se alvarar, vai gerar um processo civil um processo penal para aquela pessoa que emitiu o certificado. Porque ela saiu prejudicada. Então, é isso que é o principal papel. Outra coisa, voltando a frisar sobre a questão do, da importância da, da pessoa lá e, e de vender o produto. O profissional que exerce esse tipo de serviço, ele está é, formando pessoas para trabalhar mediante o sinistro de incêndio. Isso é muito importante. Então, eu não posso formar um profissional de uma forma, é, digamos assim, né, de uma forma ruim ou, ou de uma forma a descontento, porque aquela pessoa, no momento que ela vai executar a atividade de combate incêndio, ela vai ter executando o que ela aprendeu. Então, se ela não aprendeu nada, ela não vai executar nada. E isso pode gerar o custo de vidas. É isso que aquele profissional tem que entender. Que a profissão de vocês são formadores da Brigada de Incêndio, formadores do governo profissional civil, é importante porque pode custar vidas. Então, é isso que a gente tem que ter consciente. E a gente apoia esse tipo de iniciativa, de capacitação, de melhoria e outras coisas mais. Então, para a gente, quanto mais, mais bem qualificado o profissional o formador, melhor será, por consequência, o profissional que vai trabalhar naquela área. Isso, para a gente, é o ideal. E eu peço para todos os profissionais que agem nessa área, quando verificarem qualquer tipo de irregularidade, qualquer tipo de formação indevida, qualquer coisa, realize a denúncia, isso vai melhorar a profissão de vocês, isso vai trazer credibilidade para os senhores. E a gente vai agir conforme a lei diz agir. Então, isso aí, a, a denúncia, a, o apontamento, isso aí vai melhorar a profissão dos senhores. Então, isso é importante que vocês tenham esse critério dessa, de tentar melhorar, de tentar é, padronizar maior. Então, tudo isso aí vai melhorar o trabalho dos senhores. Tem uma pergunta aqui, que é, está é, aqui o Roberto Silva, que ele colocou aqui, sobre a, a teoria EAD. Vamos lá. A formação, de, a, formação, a formação teórica, tanto do bombeiro profissional civil, quanto do brigadista, ela pode ser sim, realizada de forma EAD. A parte teórica. A parte prática, não. A parte prática tem que ser realizada de forma presencial desde o ano passado a gente tem falado não, se for uma atualização a parte teórica ou se for uma atualização a parte teórica pode ser realizada de forma dele, não tem problema esse aí não tem problema nenhum só que o tutor da matéria o orientador lá ou quem vai discorrer a matéria tem que ser alguém que seja dentro do quadro de instrutores daquela empresa então porque ele vai assinar como instrutor daquela matéria então pode não tem problema nenhum ah, sobre certificado pode ser assinado com certificado digital, pode ser certificado, pode ser sim, realizado com ah, certificado. Por quê? Porque nós temos, nós temos é, mecanismos de verificar a autenticidade do certificado digital. Uhum. Só, só frisando aqui, certific... assinatura digital é com certificação digital, e não é assinatura digitalizada, que não é assinatura ah. digital. <risos> não <Nós> adianta <risos> lá um documento que não vai ser aceito. Não é. é a digitalização da assinatura. Então, não é fazer um Photoshop gente... da assinatura e colocar no. <risos> então nós, nós já estamos desde o ano passado. Nós toda assinatura digital que é apresentada no documento, a gente tem mecanismo de conferência. Então nós aceitamos. Não tem problema nenhum. Pode ser colocada assinatura digital que a gente já a gente já, o, o, o, o governo está assim, está sempre tentando alcançar o comércio. Então, toda vez que tiver alguma melhoria em questão de tecnologia informática, nós temos que também estar acelerando. Então, a gente sempre vai estar acelerando, estudando e buscando meios de facilitar para os senhores. Sim. E, senhores, ó, é um prazer para a gente estar explicando todas as circunstâncias, porque quanto menos, menos problema a gente tiver, melhor é a segurança do nosso Estado. É isso que a gente tem que entender. Exatamente. Quanto mais segura, seguro o nosso Estado tiver, melhor para todo mundo não só para o corpo de bombeiros, não só para o profissional, mas todos vão se beneficiar com essa situação. Certo, perfeito. Major, deixa eu só fazer uma pergunta que, se não me engano, acho que veio de água boa também. É, lógico, a gente já falou sobre credenciamento, sobre emissão de informações, fica, é, fica aberto para o major ou o tenente responder. Vamos supor, vem um profissional de um outro estado né, de um outro estado, que ele não, não apresentou nenhum tipo de informação junto ao Corpo de Bombeiro, é, vem, vamos dizer, dá o curso de... de tanto de bombeiro civil ou, ou, ou formação de brigada, por exemplo. Ele vem... Um exemplo, ah, o estado próximo aqui, Rondônia, né, vem executar aqui. É, o, o que que deve ter, qual que é o cuidado que tem que ter, ou não, ou... ou, ou, ou ele tem que... É, Apresentar as informações junto ao Corpo de Bombeiros aqui do Estado Mato Grosso, ou ele não pode ter essa livre é, execução de, nos cursos no Estado? Ele, como, tem, mas, que apresentar, gente... ele tem que apresentar a, todas as documentações normais, como se fosse do Estado. Até porque a nossa normativa, a normativa de cada corpo de bombeiros, ela tem, uma, a, tem a sua. Tem o seu fórum, né? onde tem a sua atuação, fora da atuação da nossa norma, nossa lei 10.402, é uma lei estadual. Então, é tudo no que, no que tange em relação ao Estado de Mato Grosso tem a ver com a aplicabilidade da nossa norma de credenciamento e a lei de segurança do Estado de Mato Grosso. Se alguém de qualquer outro Estado vier formar, atualizar é, a Brigada de Incêndio, acontece, isso acontece muito. em várias empresas, inclusive de São Paulo, que traz a documentação para cá para fazer... Eles têm o um credenciamento, inclusive tem o um credenciamento no Corpo de Bombeiros de São Paulo, tem empresa de Mato Grosso do Sul que tem o um credenciamento lá, tem empresa do Rio Grande do Sul. Então, essas empresas que são credenciadas no Estado também têm que ser credenciadas aqui, porque são independentes os credenciamentos, porque cada um, cada Corpo de Bombeiros... É claro que a gente tem uma isonomia muito grande em relação às nossas normas com a, com a de cada um dos Estados, né, para tentar fazer sempre uma unificação e uma padronização, mas a gente tem a nossa o nosso certificado de credenciamento e a empresa, para atuar dentro do Estado, tem que estar credenciado com o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Então, é o mesmo processo como se ele fosse aqui do Estado para apresentar a documentação. É o mesmo processo, não, vamos dizer, não não foge nada, né? Tanto para ele credenciar porque... a empresa dele, quanto a, a documentação por parte dos instrutores, né? Isso, inclusive tem empresa que só fazia formação e atualização de brigada aqui no estado, mas não tinha, a empresa física não era aqui e quando eles quiseram fazer a parte de formação do, do, de bombeiro profissional civil eles fizeram aquela questão que a gente estava falando agora há pouco Alugaram um centro de treinamento de outra empresa aqui em Mato Grosso e cada, cada cidade que eles tentam atuar eles procuram um centro de treinamento do, de uma empresa credenciada na região só complementando aqui que as empresas de fora que atuarem aqui de forma irregular são passivas também da aplicação das penalidades do, da mesma forma. Então, se a empresa vier aqui no estado de Mato Grosso e executar a formação de brigada e não tiver credenciada junto ao corpo de bombeiros, ela vai ser penalizada da mesma forma que uma empresa aqui que, é que, que tem o credenciamento vencido ou de alguma empresa daqui do estado. Então, realizou o trabalho, realizou o trabalho de capacitação, formação dentro do Estado, tem que ser obrigatoriamente credenciado junto ao corpo de bombeiros, independente da, da localização física dela, né, do CNPJ dela. Então, for realizar qualquer tipo de trabalho aqui, tem que passar pelo crivo, de to, como todas as outras empresas aqui do Estado, em é, Isonômico. Perfeito. É, só para a gente fechar, major e tenente, né, para a gente fechar, eu achei muito interessante a pergunta do, acho que não é uma pergunta, na realidade, é uma sugestão do Railto, da Total Seg lá de Rondonópolis, né, ele coloca sobre a questão da, do QR Code, né, um exemplo, aí eu faço uma analogia com a minha área, por exemplo, é, eu sou uma feira de segurança de trabalho, e, e aí, eu, todos os, a todos as organizadoras de eventos têm que ter um cadastro junto ao Ministério do Turismo, né, como organizadora de evento e e, e, e essa certificação dá para a gente ser verificada via QR code. E aí o, o Railto acredito que ele fez essa sugestão, por exemplo, lá naquela sugestão do aluno lá é, do aluno ou do, do profissional credenciado, né? Acredito que isso tem que ter um alinhamento com o site também. Se dá, se pode ser fornecido um QR code aí, né? De repente ser as pessoas verificar, né? Mas também se o nome dele já foi inserido no site lá fica visível, mas eu acredito que o tenente aí está tá alinhado com as, as, as evoluções do site aí, de repente, se você quiser fazer um parênteses aí, tenente, fica à vontade. É, se eu vou, é. O que é que eu vou fazer, que seja é mais, mais simples aqui. Nós desde, dois, desde 2015, nós estamos tentando informatizar todos os serviços daqui, tanto o credenciamento, como fiscalização, como, como análise de processo. Então, é o seguinte, a parte da, da questão do QR Code, nós já estamos elaborando sim. Um programa que vai facilitar não só a parte da formação de brigada, mas todas as outras partes, com relação ao VARA, vistoria. Então, isso já está em andamento. Só que para a gente conseguir fazer isso aí, ele demora um certo tempo, porque o programa precisa ser avaliado. Então, você tem que avaliar a segurança do site para que não ocorra nenhum tipo de, de invasão hacker. Então, mas nessa informação essa a gente já está já, tá trabalhando para facilitar esse tipo de acesso a essa informação. Então, Perfeito. a gente já está bem adiantado já com relação ao programa. Ah, maravilha, maravilha. É, então, para a gente fechar, é, Major, Tenente, eu, eu gostaria de, de agradecer né, a participação é, dos senhores, né, com, com a preocupação com o tema que não é só de vocês, é uma preocupação também dos profissionais, vocês viram aí né, é, várias perguntas aí, são de donos de empresas do Estado Mato Grosso, né, que tem um certo know-how é, na formação, na prestação de serviço então vocês viram a interação por parte desses profissionais né, de estar alinhado desse aprimoramento técnico e eu gostaria de agradecer a corporação Corpo de Bombeiros no Estado do Mato Grosso, é, eu tenho alguns outros temas, que aí, posteriormente, eu vou entrar em contato com vocês também, de, de repente, essa é mais voltada ao setor do agro, né, vocês sabem que o nosso celeiro hoje, então, e tem várias questões que a gente precisa ser trabalhada, mas aí, numa outra oportunidade, eu vou estar passando o convite para vocês, mais de antemão, eu gostaria de agradecer né, o Corpo de Bombeiros do Estado do Mato Grosso, né, em, nesse aprimoramento técnico desses profissionais do mercado, os prestadores de serviços, né, vocês viram que são perguntas, de, são bem práticas, dúvidas práticas mesmo do mercado. Né, a norma está lá para ser interpretada, mas, às vezes, o profissional, as empresas, acaba, vamos dizer, é, interpretando conforme a sua necessidade. E, às vezes, a sua necessidade, às vezes, não é o que a norma diz. Né, então, acaba infringindo, de repente, numa... numa numa ilegalidade. Então, eu gostaria que o major e o tenente fizessem né, o fechamento aí, os agradecimentos aí, né? E, e estamos abertos também, major, para qualquer outro trabalho, no sentido de, igual você colocou, major, tenente, né, de, de alinhamento junto à categoria de segurança de trabalho, estamos abertos como apoio, trabalhar nessa divulgação junto aí, porque na realidade o papel da feira é esse, nós, por exemplo, nós não vendemos nenhum tipo de serviço na área de segurança do trabalho, nós não executamos nenhum tipo de serviço dentro das empresas, a feira, porque nós é uma feira de negócio, mas nós temos esse, essa finalidade de o quê? De levar conteúdo e aprimoramento técnico para esses prestadores de serviços, né, que são parceiros da feira de segurança do trabalho. Então, é, fica à vontade aí para os agradecimentos finais. Major, tenente. O é, nome aqui da, da, do Corpo de Bombeiros, né? O nosso comandante-geral, Alessandro, e também o nome do nosso diretor Segurança, e de Segurança e incêndio de que é o Coronel Rainha. Quero agradecer, eu acho, acho muito válido qualquer tipo de conversa que tenta diminuir a distância entre os nossos clientes, né? Que são os prestadores de serviço e o topo de bombeiros, que o nosso ideal é que, que, que quebre essa barreira que tem entre o profissional e a instituição, para que possa haver uma, uma comunicação direta, fácil, é, de comum acordo, porque as nossas ações refletem na profissão dos senhores e as ações dos senhores refletem na, na segurança contra se centro pânico das empresas. E o, o nosso principal papel aqui é prevenir para não ter que combater porque se a gente conseguir prevenir, reduzir ou minimizar os danos, para a gente é muito viável. Então, qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de, de, de diálogo que haja de forma a aproximar os profissionais, prestadores de serviço e a corporação, o Corpo de Bombeiros acha isso de grande valia, e é muito bem visto pelo, pela, pela nossa instituição e a gente quer quebrar também que essa falsa imagem que muitas pessoas pregam que o corpo de bombeiros é incisivo é duro é não sei o quê não escuta ninguém que não a gente não trabalha dessa forma a gente tenta se assim, escutar os profissionais como um todo a gente não legisla para o um indivíduo mas para toda uma área dentro da, da parte de segurança contra o pânico então algumas demandas a gente acata e nós tentamos melhorar, algumas demandas elas não, vão, não podem ser acatadas porque elas vão beneficiar apenas a, a um ou a outro, né? Mas eu quero de antemão também um, agradecer aí pela, pela, pelo convite, né? Espero, assim, que tenha servido para muito profissionais, para dar uma, uma, uma clareada na questão da, da, da formação da brigada de, de bombeiro profissional e de brigadista, e me coloco à disposição aí para qualquer outra eventualidade que queira fazer uma, uma outra conversa, um diálogo, uma explicação, ou uma nota por escrito sobre qualquer situação para poder explicar, para poder divulgar. Então, eu me coloco à disposição aí, sempre que precisar, a gente vai, vai atender, né? Eu, a gente está passando uma situação bem complicada, mas a gente vai sempre tentar atender a, a, de, a demanda da, da nossa clientela também, né? podemos falar assim. Então, muito obrigado a todos, espero que tenham assim, né, entendida a nossa explicação, e a gente está de portas abertas aqui para receber, e para esclarecer, e para tentar orientar também, para que a gente ande o mais próximo da legalidade. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, Major, pela sua participação. Tenente? Queria primeiro agradecer pelo convite, né, feito ao Corpo de Bombeiros, em nome do Major e o meu, é, espero que tenha deixado claro a questão do, do credenciamento como um todo, é, as penalidades, como credenciar, quais são as competências, o que está que no, no, no limite dos instrutores, das empresas. É, como o Major já havia dito, o mais importante de tudo isso é a segurança, a segurança das empresas, principalmente, que são as que mais acabam utilizando os brigadistas. E se o brigadista tiver o conhecimento, o brigadista ou o bombeiro profissional civil tiver os conhecimentos é, essenciais ali para o primeiro combate, ele vai facilitar e às vezes até nem chegar a ter a atuação do corpo de bombeiros. No, no incêndio, porque vai ser apenas um princípio de incêndio, não vai tomar as grandes proporções, e se for tomar, vai ser o tempo necessário para que a gente possa chegar no local e atuar de uma forma mais tranquila. Então, espero que tudo tenha sido esclarecido em relação ao credenciamento, se tiver qualquer dúvida em relação ao credenciamento, tem o, o telefone do Corpo de Bombeiros e tem também o e-mail da fiscalização que a gente está aí para poder responder o mais breve possível. Igual o Major falou, nós estamos numa situação mais, mais delicada, né? principalmente essas últimas semanas, mas, na medida possível, a gente vai atendendo as demandas e respondendo o mais rápido possível e facilitando também, né? Que é as, essas sugestões, inclusive algumas mudanças nas normas que vêm vem vindo nos últimos anos foram também sugestões de fora do Corpo de Bombeiros de profissionais que atuam na área e que acaba é, tendo uma visão diferente da gente, a gente acaba verificando essas possibilidades e até é, facilitar uma questão que facilita né, o serviço de ambos. Perfeito, major. É, Tenente, Major. Né, eu gostaria de agradecer né, novamente a todos vocês, essa parceria que a gente já vem realizando com o Corpo de Bombeiro, quem vem acompanhando um pouco a feira segurança grande trabalho, a gente vem sempre trabalhando temas, né, igual eu falo, é sempre tema de forma pedagógica, né, de aprimoramento técnico. Aqui nós não estamos ah, pegando a situação de fato no sentido de da gente se aprimorar, vocês viram que foram várias perguntas, né, e, e, e parabenizações por esclarecimentos, então, essa é uma das finalidades da feira, né, da gente levar conteúdo de aprimoramento técnico para os profissionais, prestadores de serviços da área de segurança de trabalho, obrigada, é, enfim, e, então, aqui, é, de antemão, gostaria de fazer um convite para a próxima live de quinta-feira, né, que vai ser com o Carlos Tripper, né, ele é um profissional aqui do Estado do Mato Grosso, e a gente vai falar sobre acidente em silos né, e armazém, né, então, no setor do agronegócio, né, e falar sobre o plano de auxílio mútuo. Né, então, a gente vai dar uma, uma uma trabalhada referente aos acidentes em silos, né, e como que tem esse plano né, na, na prática, como eles são prestadores de serviços, o que, que, de repente, eles conseguem estar melhorando. Então, você, profissional da área de segurança, da área de, segurança de trabalho, né, que, que atua no setor do agro ou não, ou que, queira, que queira aprimorar né, seus conhecimentos técnicos, né, a, a partir das duas horas de quinta-feira né, da próxima semana, né, nós vamos estar falando sobre acidente em e armazéns no setor do agro. Então, é, mais uma vez, Tenente Major, Corpo de Bombeiro do Estado do Mato Grosso, obrigado a todos, fica com Deus, e estamos aqui à disposição para próximos temas, novos trabalhos voltados à área de prevenção e segurança de trabalho. Obrigado a todos. Obrigado.